Um lugar que tem pedra. Uma mangueira d'água aqui, ó, que joga a água ali pra cima. E tá na beira da estrada. Esse rizinho aí, as é dessa aqui do, do meio do mato aí em cima. é um lugar bonito, muito bonito.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 vamos agora na próxima então o próximo fim de semana a gente já já dá uma, uma basiada nele vamos mostrar aqui para cima alguns lugares pedreira que dessa e pra cima ali também uma outra pedreira no, no meio do passo é um lugar interessante fazer um vídeo em curto mostrando mais aqui mesmo a, a paisagem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 onde ele desce aqui ó onde ele desemboca na pedreira daqui dessa pontinha e aqui daqui para baixo uns dois três quilômetros é só pedra então ele desce para essa pedra abaixo não pode ser que tenha algum cascai nós vamos fazer uma bateadinha de mão aqui para nós ter uma ideia aqui do material isso vai nesse cascai grosso ali então nós vamos ter uma ideia, desse material grosso aqui no, no fundo, em, em, parado na, na, na frente da pedra. Só como nós não trouxemos peneira, esse aí seria um material para peneirar. Não parece não, né? Então é, vamos... Tentar fazer uma bateada de mão. Eu já tenho um vídeo aí, bateando na mão. Então aqui o nosso amigo Edson aqui é mestre em batear na mão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 Carvão. Carvão duro. Uh, minha, minha mão chuvou tudo dela. citrino Citrininho. Hum, que é bonitinho. É esse eu vou ter. É aqui. Hum? Mostra aí. A citrina. Olha a coisa mais linda. Vamos ver. É. Você treinei? Hum. Mestiça! com... Não sei o que tá no meio. É? Tá também isso Vamos ver. Ah, é o corte. é um pedaço de corte. Hum. esse tipo de corte aqui costuma vir com um ourinho grudado Nenhum. aqui a parte de cima aqui, É, é mais propícia que lá embora. Uh -uh. ver. Aí, ó. ó tá melhorando, rapaz. Uh -uh. Vai, tá aparecendo alguma coisa, hein, rapaz. Uh -huh. Oi, pedrinho Outro aqui, ó. Vai aí Não, peraí, deixa eu ver essa pedra aqui, direito aqui. Essa aqui ó, é uma pedrinha que tá tapiando, tá né, rapaz? Já tá brilhando na sombra, hein? ó uhum. oh. O Jaca funda bem a mão beira na pedra pra baixo. Tem ferragem tem ferragem no meio, cigarrão na boca, hein? Traz a mão mais para perto da câmera aqui, deixa eu ver aí. Para aí. isso, pode tirar, pode aí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 nós já vamos fazer um sorteio tem umas pedrinhas que achou que é, umas pedrinhas leitoras, um é um quartis. Esse aqui tá parecendo que é um citrininho, mas tá muito jeituda parece que ele tem até um urubuzinho dentro dele, Olha lá.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 Isso cheira a chumbo. O dono pode atirar e não vai dar nada para ele.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 Você vai ver essa pedra. Tem nem tudo que pode estar pegando, né? Tem? Nem tudo que pode estar pegando. Vai pegar a pedra. Olha, a, coisa. Tá <risos> Olha é? a pontinha dessa pedra. Olha? a pontinha dela. Pontinha do quarto. A coluna está ruim. Ela vai doendo, né? cada cheio é está doendo. É, mas cê tá, tá de um jeito muito ruim aí, Um É sozinho na ponta do outro, tá? É. É que é bonito. Eu tô querendo ir ali, ó. Olha essas unhas tá que preto, hein? é, é vai... e ali que eu vou. É aqui que eu quero. É É aqui, ó. Já, já tem mais pesado que o outro, ele para no, no topo, o olho também para lá, lá atrás. Opa. Você lembra isso aqui? Não. Tu lembra? Nope. Aqui, ó. Essa bebe aqui. A, o poço era, era, era, era desde aqui, ó. Até lá. Ele dava aqui, ó. Ah, era fundo? É. O, aí... É. Até do do milagre vinha nadar aqui, mas vinha, mas é por causa do poço. E aí, você mergulhava aqui, ó. mergulhava que sem falar lá em cima. Aí. Água limpinha, limpinha. Pois sujou, aí acabou tá a felicidade do povo. Olha ah, isso encheu é de areia. É, encheu é, é de areia. Acabou tá a água, né? Mm. Eu peguei eu, eu peguei um chão de areia. E peguei os abelhos de baixo. Olha. ó. Um diamante roda, nessa parte preta, oh, essas coisas aí vai mais para essa parte mais preta aí. Tudo pó de ferro. Já já nós vamos encerrar esse vídeo, lembra né, os amigos aí é para se inscrever no canal. Deixar seu like, né, para o canal poder crescer. O Wesley está mostrando aqui. Vamos ver aqui ó, a melinha aqui debaixo aqui. vem amarelo uma amostrada aqui na paisagem para que acima Não escapa não. não escapa não. cuidado. é é só uma pedrinha bonitinha. vamos já encerrar Isso aqui nós tem que tra vir agora aqui trazer as primeiras também é o outro que nós sempre tem que estar carregando tudo junto Chegamos pertinho, cara. Ui, levantar lá na ponta dela? Olha uma que ela é. Deixa eu ver. Olha é é a é ó. É no sol ela brilha. Aí, ó. É só que eu tô na sombra, né? ela ah. Bom pessoal, vou encerrar esse vídeo porque ele já tá ficando meio longo, já deu 18 minutos meus amigos, para se inscrever no canal, deixar seu like e um bom dia, Maurício Mococa Uma Boa tarde a todos, sou Maurício Mococa hoje nós estamos fazendo uns um vídeos testando a variônica aqui no, no cascaio de areia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 Nós vamos Peçar lá na pineira Vamos ver o que, que vai dar com areia Tá cruzando uma areia Quem sabe tem um anel de ouro aí Ainda mais tá com diamante ouro não é Aí tá bom, nós já fazemos um teste para ver se está na peneira. Agora nós vamos fazer um teste ver se está na peneira. Quem sabe já está na peneira. Tá Vai para cá. É essa aqui não tem nada, não. Essa não tem nada, Chico. Tem um cascaíco que saiu aqui que o resto passou tudo dentro das portas. Vamos ver essa. Também segurou quase nada nela, hein? Ferragem tem de sobra aí, ó. Figuinho. ele foi muito pequenininho, ele é pequenininho e ele deve estar na na, na, na, na terceira, primeira ou na quarta.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 Atrás não tem as casuárias. Só vem mais pra frente, perto da peneira. Senão ela não vai cruzar. E Põe as. Tá caindo pra baixo essa antena. Corta pra trás de novo Levanta mais, a ponta, Aí pode vir. Vem, vem. Segura aqui que eu faço o que? Não, aí não. mandando pra lá, ó. Não, tá lá. Acho que deve estar tá no buraco de novo. viu aí, eu vou ver se tá no buraco de novo. Ih, tá no buraco ainda. Tá ainda. Nenhuma das duas primeiras não tá. Bom. Só segurar aí. Pra virar essa primeira. olhada no de quando você vai lá, eu vou dar uma olhada aqui. Tem umas pedrinhas bonitas que eu já vi. Aqui, ó. Até parece um diamantinho Mas não é ele não. O diamantinho ele faz diferença no cascalho. Pode trazer essa aí também. Vamos tirar de novo ali. Então, o agora que vai dar gosto. Então, cada pedrinha bonitinha que vai aparecer nesse vídeo.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 Aí, não vai Traz já, Não vai. Se nós tocar tirar outra peneira lá, vai ficar longo demais. Já atrás essa outra aí. Ah, tô Não, tem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 Peça uh -uh. as horas, segura okay. aqui. Não já vira rapidinho. que tá dentro do buraco aí. Tá fundo aí. Aí, ó. Tá dentro do buraco. Não? Tá fundo. Vai, vai. É. Vai, velho. Pode trazer a outra. Ainda tá no buraco.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 Vamos tirar outra, vai lá. É a última e tem que ser rapidinho mesmo, né? porque o vídeo tá ficando muito longo.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 Segura aqui. Deixa eu dar uma conferida. Uh. Ah, Saiu na peneira. Saiu sim. É, então, agora eu acho que ele saiu na peneira. Porque ele está cruzando dentro da peneira. Ó, chegou em cima da peneira cruzou. Se eu passar para frente ela já abre. Então é o seguinte. Agora, ele está dentro da peneira, não quer dizer que nós vamos achar ele Porque se ele for muito luzinho, nós pode passar batido mesmo. Então agora nós vamos bater meio rápido Agora já vamos encolher essas horas, porque já não, não vamos usar hoje mais Mas, Daqui a pouco nós já vamos almoçar Tem um restaurante aqui pertinho Nós vamos bater um, um feijãozinho O nosso amigo Edson aqui disse que já está com a barriga roncando <risos> então... Vai, vai meio rápido, onde você tava lá, não, já tá bom lá está bom, Mais para trás um pouco Aí Aí Tira só de cima, bate só de riba. Vai travar. Deixou alguma coisa aí? É de corte. Uma pontinha. Uma pontinha de um corte deitoso aqui.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 Quem que é ele? Amarelo? Não, amarelo não quer dizer nada, pode ser até vermelho. Olha tá com a carinha boa, pô. Segura aqui, eu vou passar o... Vou passar o novo a pareta. segurar esses dois na mão aí Porque se não tiver, nós já vê logo e já e invita de ficar perto de pedrinha bonita, né? Mas o diamante ele confunde muito, né? É, eu acho que tá nela assim, Ó galera Tá nela sim e agora, hein? E agora, companheiro? Aqui, ó. Pera aí. Vou mais um aqui. E agora, hein? Nossa, tanta pedrinha branca aqui que. Vai chumando ainda, companheiro. Eu posso ter essa macumba. Opa, caiu. Fazer mão, Vamos ver. Vai a mão Vai toda essa peneira e agora, hein? Acho que é bom usar louco, hein? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Eu não tô conseguindo ver não. Se tiver grudado lá no fundo da peneira, aí chega aí, tá difícil. Aqui ó, tira a mão da sua mão. Hum, hum. Peraí. É, vamos ter que testar de novo, eu acho que é isso aí, caiu chão aí. Segura aí que vamos testar de novo. É. Não, agora está muito para frente. Né? Segurei, vou testar de novo. 3 Achando que já saiu uma mão. Um capim d'água. vai bater em cima do coisa aí que distrai. Você vai tá com o dedo bem em cima. Mas ah, saiu daqui já. Aqui não, põe essa mão pra frente aí. Mão, Chico. É uma mão estica. uma mão. Eu acho que o é grandão. Hum. Eu acho que é esse aqui, aqui, ó. Aquele aqui, ó. Na Guarda mão. ela, leva pra teste. cruzou em cima da a vareta cruzou em cima da mão porque o diamantinho tá na mão então agora não segura ele aí aí é um pingo d'água uhum. esse é um pingo d'água amigos que quiser falar que não é pode vir aqui comprar ele que nós faz o teste na hora nós conseguimos fazer três tipos de teste para ele segura aí que eu vou filmar ele Agora ele tá na sombra Passa o dedo aí, vai mexendo aqui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 isso aqui não, isso aqui você pode andar com ela correndo, se você quiser, ó. você colocou ela na posição aqui, você pode andar rápido Não tem problema nenhum E outra, se causar uma virar para trás aqui, ó, é só você andar para frente que ela desvira, vai tocar nas varas Aí ó, eu falei jacara de novo no vídeo Entendeu? Você tem que, você tem que andar junto com ela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 Continuar gravando e nós vamos pegar essa varetas aqui que está embaixo. Nós vamos continuar. A frente é bom mudar mais bem. Pode deixar Agora nós vamos deixar um par de varas aqui no chão Vou pegar um, um nessa aqui pode colocar tudo junto aqui, que aí é, dá uma filmada nessa tudo aqui Filma por cima Vamos filmar mais longe para pegar as inteiras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 Ariônica está com 8 metros de fundura, você descruza. Ela não mexeu. Porque está com mais. Ariônica, está com 9 metros de fundura, você descruza. Ela está descruzando, levinha. Abriu as pontas. Por quê? Porque porque está com 9 metros. Outra coisa. Ela cruzou. Você está bem em cima da onde cruzou.